Alô, YouTube! Tudo bom? É, vou gravar assim, segurando o microfoninho, porque tá bem ruim o áudio, eu não sei o porquê E eu não vou ver isso agora, eu já gravei isso umas três vezes, certo? Então, olá! Tudo bom? É, hoje a gente vai falar um pouquinho, bem pouquinho mesmo, do parque de diversões Energilândia Que eu fui nesse final de semana Faz um tempo que meus amigos querem ir e decidimos ir nesse domingo então não tava um tempo muito bom tava aparecendo chuva então a gente já pode começar daí se você for para um parque de diversões e se né não leve muita coisa porque você vai querer andar e não vai querer ficar segurando as coisas felizmente nesse parque você podia pegar sua mochilinha levar as coisas que você precisava levar e colocar do lado assim antes de entrar no brinquedo depois quando você saía você podia pegar Além disso, no parque tem uns locais que você pode colocar numa bolsa, um, um armáriozinho assim. Ai, melhorou. Você pode colocar no armário e aí depois você pega na saída, certo? Então, vai pro parque e leva pouca coisa. Eu achei que eu levei muita coisa até, eu levei uma muda de roupa, power bank, protetor solar, eu levei coisa de mosquito. Então, eu acho que você pode resumir levar menos e leva uma aguinha para você se hidratar. Tá? Então tá. Próxima coisa, vamos falar de preço. Preço pagamos 140 uh, para um dia. Mas tem opções de dois dias. E opção com hotel. Então é bem parecido assim. Roupihari, uh, Play Center, Disney. Nunca vi na Disney mais, né? E também. Você um, pode ir naquele menino, sabe? Uh, Beto Carreiro. É bem parecido. O parque em si enorme achei muito limpo muito bem organizado as pessoas bem solistas ninguém assim com cara de sabe qual né para ajudar então tudo, todo mundo falava inglês muito legal e aí o parque ele é tão grande tão grande que eles tem até um aquapark junto então eu tô olhando aqui no mapa como eu fiquei mais andando nas coisas eu não gravei muito sorry então você chega lá, você deixa o seu carro, né? Você pode ir de carro, de ônibus, eu acho que tem um transfer. Nós fomos de carro, tem um local pra deixar o carro e talvez você tenha que pagar 5 reais, 5 watts. Você entra, passa com o moço, eles aceitam o ticket no seu telefone, tá? Você passa pelo telefone e ótimo, tipo um scanner. Aí chegando lá, a gente ficou meio perdido porque tem muita coisa. Nisso que a gente chegou e ficou meio perdido, tinha o primeiro brinquedo, que é aquele de kamikazes massa E fazia muito tempo que a gente né, não bombeava um sangue pro, pro cérebro Então faz bem ir uh, nesses tipos de brinquedo Então conheçam Fomos primeiro nesse e depois fomos em um, um elevador Que eu nunca tinha ido no elevador e a gente subia Só que não era muito alto, era meio baixo Só que na hora de descer você dá aqueles gritos assim, então é bacana Fomos em, fomos em várias... Um, um, montanhas russas, ah, o problema da montanha russa é que a gente não teve muita gente no nosso grupo estávamos em quatro, então toda hora que todo mundo ia, ninguém gravava pra ninguém por isso que eu não tenho muito clipe comida, comemos lá, tem pirogue lá, tem tudo, todas as comidas normais assim que você vem em parque, fast food Só não tem arroz e feijão né, porque é da Polônia querida e tem parte de brinquedos pra você comprar coisas, então é muito legal então eu gravei algumas coisas pra você é, assista, não se esqueça de se inscrever nesse canal ainda, eu vou ter um plano pra ele, não sei. A minha cara de perdido. E vamos ver, conheçam aí um pouquinho que eu gravei. Eu falei algumas coisas em espanhol porque eu tava com meu amigo David. Uh, e ele é colombiano, então conheça um pouquinho, tá? Mas não esperem muito vídeo. Mas é bom conhecer um pouquinho e a gente não pesquisa sobre o parque, tá? Tchau! Espero que gostem! E se não gostarem, I'm sorry! <risos> Celine diga hola. olá. Olá. Sim! Vamos viajar hoje para Energilândia. <risos> Meu Deus, pensei que tinha te dado um tapa. Hum. E vamos para um parque de diversão. Um, se divertirnos. tergilhance ah. Celine Bruno ah. uh, vamos ao primeiro. Pim. Oh, mira da Estamos do outro lado do parque, a gente já foi naquela, já foi naquela. Agora a gente vai nessa. Essa aqui eu não vou, que é um dragãozinho. Ah, mas é uma vila de dragões. Essa é uma vila. Oh, chévere, esse huele bem. Oh, mira, aqui, aqui uma loja. Aqui estamos na cidade de dedos de mel. Harry Potter. Que lindo! Não? Então, hein, você aqui, você tá aqui. Vou sair desta montanha. Ali, ele sobe, sobe, sobe e ele desce, tipo, quase 90 graus, assim. É horrível. Essa pessoa aqui gostou. Eu achei horrível. Porque é horrível, é horrível, é horrível. Não, você prende pelo pé, você não prende pelo... <coughs> Não prende aqui em cima, então é horrível. Mas que é um pouco dentro aqui. Não venham nessa. É horrível. Que lindo. Isso aqui. Lindo, lindo, lindo. Olha essa taça, custa 50 reais. Olha que lindo. Ah, mas é bem. Ai, ou não, isso é um pouco pesada, mas lindas. Olha esse 50 Lindo, não? Ah, ah. Ai, lindo, não? Ai. Ai, aqui mais. Olha. Uau. Mira, oh, mira los Olha os detalhes. Olha, isso tem um vídeo. Está aqui, não? Está, não? Outro oh, incenso. ¿Cómo se llama en español? Para el Saumerio. ¿Saumerio? Nosotros Porque llamamos. Es sí, llamamos eso de incenso. Ah, no, se llama incienso. Sí. Ay, este español. Ay, mira este con las. ¡Ush! ¿Azú? Está negro, não se vê nada Bem, vamos a um bate-bate agora Ui a montanha-russa aqui atrás É da Fórmula 1 É super rápido ah, ah. Comemos É, vamos comer agora uma coisa, pedimos um pierogi Numa casinha assim, ó, de pierogi você pede ali, eu paguei 18 Watt E... é isso Aí a gente vai comer, vai esperar um pouquinho E vamos depois Em alguma outra montanha russa A gente foi em uma muito legal E fomos duas vezes, assim então tá... é bem de boa aqui Tem fila, mas não é tão demorado uma musiquinha ali, uma galera fazendo um teatrinho O moço tá gritando no fundo Mas temos um churros Mas é um churro sem açúcar Foi 14 reais ó. E ó, isso aqui é aqueles suquinhos do Glee E aí comprei um assim Yes Então Volvemos? 没事